minutos minuto, sem travar. Sim. Um vídeo de três minutos, tá bom? ó esse aqui é Marcelo, tem muita informação, de E.N.L., biologia, ele tá dando desculpa, pessoal. E eu costumo falar que quem é bom em desculpa não é bom mais nada. Quando morreu, foi na lava. morreu dando desculpa. Um cara com muita informação. Ele, pode estar, ele corre o risco de, de Estar criando obesidade cerebral O cérebro ama gordura, o cara lê É uma máquina, é um devorador de livros assim, Um cara fenomenal Em psicologia Psicologia forense Em teologia Tem conhecimento assim para dar e vender E tá guardando o um cara desse é, Deus deu a semente, ele não está semeando Deus da semente é o que semeia. Ele está com a semente, está retendo a semente e o maior favor que você faz na semente é sepultar ela. Ele não está sepultando a semente. E o que, é que vai acontecer? Os passarinhos vão vir comer a semente. E ele corre perder a semente. Em vez de estar tá transbordando a vida de outra pessoa, está virando uma represa. Não pode. Azeite velho cheira mal e água parada fede. Então é por isso que ele tem que transbordar. Na vida das pessoas Ó, Já tá com 1 minuto e 13 e não travou um, um vídeo desse aqui já transforma a vida já provou já O seu pior conteúdo Transforma a vida E boca fechada mata Tem gente se matando em Acanga Tem gente depressiva em Acanga E ele tem a chave que vai tirar a gente da depressão Evitar a gente de cometer suicídio Enquanto ele fica calado As pessoas se matam Enquanto ele fica calado tem gente depressiva Enquanto ele fica tá calado o casamento está sendo destruído estão sendo estão, estão paralisados, ele tem a chave que vai ativar chamadas, sonhos, projetos para que outras pessoas iam ler, um dia eu falei da leitura para ele, se eu tivesse calado ele não estava lendo, certo? É. Mas eu falei que eu li, quando eu falei que eu li ativou uma chave dentro dele, aí o que que ele tem que fazer agora? fazer é a mesma coisa, foi ativar outras pessoas para que as pessoas leiam, porque o brasileiro não tem hábito de ler, porque eles não têm referência. Tem referência. Ó, oh, minutos e oito. Depois de um puxão de orelha desse, não tem mais nada a dizer, né? Oh, Pararam de procrastinar, né? Como ele disse aqui, eu tentar influenciar pessoas, hein? A partir desse momento aqui, que ele provou para ele que o celular tem capacidade de gravar, eu vou tentar repassar essas informações, ele falou para mim que o celular dele não gravava. O meu é um J5, ó. E o dele tá com a máquina. com essa máquina dele aqui, eu estaria fazendo estrago Porque enquanto ele tá parado, o inferno tá ganhando. Eu tô fazendo estrago também. Tô deixando de repassar as informações. Se ele postar esse vídeo aqui, já vai salvar a vida, já vai influenciar, já vai tocar você. Você que tá dando desculpa, que não faz nada, que vem tá jogando esse conteúdo na internet. Tá tudo sendo uma desruptura, uma desruptura terrível. Mas, ah, não tem oportunidade da igreja, larga a mão de ser fraco, de ser fúrgula, toma vergonha na cara e vai pra internet. Quem tem altar não precisa de público. Você é um fraco, sabe Porque Se você tivesse um altar, você não precisa ficar mendigando o público de igreja nenhuma. Se der o público você vai ver, prega, mas se não der, é fácil de um eles, vai pra praça, vai pra rua pra internet, vai pro YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, não importa, mas solta esse conteúdo dentro de você. Para não a mão de de dar Deus desculpa. Deus. Entendeu? Ó, 3 minutos e 21. E não travou. isso aqui, se ele soltar na internet aqui já vai ativar um monte de gente. Ativar e vai ficar feio pra mim, né? Também, porque é um puxão de orelha aqui. Não, mas ó. Sabe? tem que ser muito homem para aceitar e calar. É assim. E outra coisa, vai vai, <risos> Quem ouvir isso aqui, Marcelo, vai ser destravado, porque. Você é um símbolo de pessoas que estão com o celular na mão e não estão tá soltando conteúdo na internet. Quando a pessoa vê, você fala. Eu lembro que quando eu me converti, eu um mês de converti, estava pregando. Quando eu preguei, que eu falei que eu estava com um mês pregando, uma moça de 10 anos que era cristã, ela falou assim, ah, pastor, eu volto a pregar. Você tem um mês e está pregando, eu com 10 anos não prego. A minha vida destravou uma pessoa de 10 anos, então isso aqui vai destravar a gente. Gente que tá com o celular na mão, que tem conteúdo, que fica esperando uma oportunidade, uma igreja chamar, se chamar, você vai. Mas se não chamar, vai pra internet. Ah, o meu, meu, meu, é difícil fazer live no meu, eu faço no notebook, mas eu solto vídeo todo dia pelo celular também. Entra lá no meu canal e chama para nada, você vai ver lá, tem um estrago lá. Entra no canal do cara aqui, que é fenomenal. Entendeu? E o Marcelo vai abrir um canal também. Quatro minutos e 30. Ó, oh, isso aqui é transformador. Então, ó, oh, para de dar desculpa. Solta o que Deus te deu. Para de reter as 18 de você. Nós estamos indo para casa do ônibus. Cara. Em qualquer lugar você faz conteúdo. Tudo vira mensagem. Olha para o natural, olha para a olha para os passos, olha para o rio, olha para os espaço flores. Tudo, tudo vai virar mensagem, tá? Vamos resgatar almas aí através do Marco Rogério aqui. E a partir de agora eu vou pegar essa credibilidade que ele me deu mais uma vez e passar adiante. Ó, oh, um dia eu falei pra ele ler, ele começou a ler, agora tá sendo eu de novo pra destravar pra ele gravar vídeo.